foi a marcha que eu mais vi repressão, assim. Foram a polícia foi muito inteligente em certa medida com o discurso de que estavam lá para cumprir seu papel legal, é, eles arquitetaram muito bem um Baku generalizado, eles, eles chegaram por fim ao começo da rodoviária e juntos entraram na praça, essa praça aqui na frente onde foi a concentração, com metralhadoras e pistolas em mãos. Entraram, deram um Baku generalizado, tivemos mais de 50 presos nessa marcha e assim, eu nunca tinha visto nesse nível. E, e o discurso né, da segurança, da legalidade, é claramente uma tática de... Levar a gente preso, assustar quem estava chegando para a marcha e esvaziar a marcha, com certeza. Foram todas essas táticas juntas. Essa era a finalidade, né? Esvaziar o movimento. É, mudar é o principal, é assim. A marcha da Maconha ela busca trazer essa redescussão é, constante, cara. Porque como está, não, não, não se sustenta, cara. É isso que eu estou dizendo, vocês querem com outros mais presos? Tem gente inocente que foi presa com. Usuário, usuário, que a lei permite, entende? Vários, a grande maioria dos presos por tráfico são usuários que tá estavam fumando o seu. De 2006 para 2016, a população carcerária brasileira simplesmente dobrou em 10 anos. Isso tem que ser falado, porque é, é engraçado, os policiais, muitos policiais gostam de falar não, a gente é contra, muita gente fala, gosta de falar contra. Então o que é que você é a favor? Você quer daqui 10 anos mais 300 mil pessoas presas? Qual é o futuro de um país que tem um milhão de, de pessoas presas? Um duzentos avos no país vai estar preso daqui 10 anos se continuar assim, e aí? Isso é um país cheio de gente presa, a gente sabe muito bem que não é qualquer pessoa que vai presa, né? é pobre preso. Porque eu, cara, eu tomei, eu poucas vezes tomei Bacu na minha vida, sinceramente hoje eu tomei quatro, mas antes de hoje eu só tinha tomado um Bacu na minha vida. É, e a gente sabe, cara, que as pessoas que são presas hoje, por tráfico de drogas no Brasil, mais de 70% são jovens negros moradores de periferia. É uma criminalização da pobreza? Sim! É uma tática de controle da periferia? Sim! É um reflexo do racismo? Sim! É a maconha só é proibida hoje, é um reflexo, puro reflexo do racismo. Cara, não é diferente no Brasil, não é diferente na França, não é diferente... cara É diferente onde legaliza. Legalizar é ser contra o tráfico. Legalizar é ser mais... É bater frente com esse bando de política aí que tem interesse na proibição e a galera tem que prestar atenção.